Os nossos passageiros, eles entram numa lata de sardinha e depois são despejados. Essa é a qualidade, a péssima qualidade do transporte público no Distrito Federal. Falta transparência em todos os procedimentos e processos. Se entregar o serviço, ganha. E se não entregar o serviço também ganha. Se tiver gente utilizando o passe livre, ganha. E se não tiver gente utilizando o passe livre, também ganha. Esses caras ganham sempre. E não há transparência com a população do Distrito Federal. O governo manda um projeto que não detalha as condições desse remanejamento financeiro, do ponto de vista técnico. A gente se sensibiliza, inclusive, com a folha de pagamento de centenas de trabalhadores e trabalhadoras que muitas vezes são utilizados pelos empresários e pelo governo como chantagem para essa casa. Obviamente, não nós somos a favor dos trabalhadores e trabalhadoras do transporte público dessa cidade. Mas eu não me sinto à vontade para votar esse projeto de lei, porque não cumpre os critérios técnicos e porque há é uma caixa preta no transporte público dele. Do...